Olá! Você gosta de ler? Gosta de ouvir e de contar histórias? As histórias estimulam nossa criatividade, nos levam para outros mundos, outras épocas, permitem que a gente se veja em diferentes papéis. Nesta aula, nós vamos falar sobre histórias. Nós vamos falar sobre a Narrativa e os elementos fundamentais para a construção de uma narrativa. Vamos lá! Toda narrativa tem elementos-chave. O enredo, por exemplo. A história, o que está acontecendo. Os personagens. Quem faz a história acontecer? Também faz parte o tempo em que essa história acontece, o cenário em que a história acontece, o espaço em que a narrativa se dá, o conflito, o problema que gera toda a história, e o narrador, quem conta a história. Aliás, às vezes, o narrador é também a personagem, e a gente precisa ficar atento a isso. Em outros momentos, é, o tempo é indeterminado, a gente nem sabe muito bem quando a história está acontecendo. Quando criamos uma história, esses elementos todos precisam ser combinados. Para quê? Para que os leitores ou as pessoas que vão ouvir essa história ou é, saber a respeito dela, possam embarcar na história, possam acompanhar o enredo, entender as implicações do conflito, torcer pelos personagens. Com isso, elas poderão aproveitar ao máximo o poder do conhecimento e da imaginação. Bom, há jeitos e jeitos de começar uma história. O mais importante é que o jeito escolhido seja interessante o bastante para prender a atenção do leitor que está ouvindo. A história tem que despertar o interesse. Eu tenho aqui alguns exemplos para mostrar para você. Vamos lá! Olha só, no livro A Fantástica Fábrica de Chocolate, por exemplo, a história começa com uma simples descrição das personagens. Veja aqui, estes dois velhinhos são o pai e a mãe do Sr. Bucket. Chamam-se vovô José e vovó Josefina. Simples, não é? Mas no livro, Alice, no País das Maravilhas, o jeito escolhido para chamar a atenção e despertar o interesse do leitor é diferente. Alice já começava a se cansar de ficar sentada à margem do rio, ao lado da irmã, sem ter o que fazer. Ele não começa descrevendo personagens, ele começa descrevendo uma situação. A escritora Clarice Lispector começa assim um de seus livros. Esta mulher que matou os peixes, infelizmente, sou eu. Mas juro a vocês que foi sem querer. Logo, eu que não tenho coragem de matar uma coisa viva. Puxa! Só nesse trecho já sabemos que a narradora é também a personagem e que ela vive um grande conflito, porque, mesmo que nunca quisesse ter feito mal a nada ou a ninguém, ela foi responsável pela morte de uns peixes. É, o tempo é, ainda não está claro. Também não está claro o cenário, mas mesmo assim a gente quer saber quem é essa mulher, a gente quer saber por que ela matou os peixes, por que será que isso aconteceu, onde é que foi, por que ela teria agido dessa forma, enfim. O início da história já incentiva a nossa imaginação, e isso que é importante em uma narrativa. Esses textos que eu mostrei para vocês têm jeitos diferentes de incentivar a nossa leitura. Agora, outra coisa que é muito importante a gente estudar numa narrativa são os tempos verbais que acontecem na narrativa. Olha, em Alice, a gente diz assim: Alice já começava a se cansar de ficar sentada. A mulher que matou os peixes, infelizmente, sou eu. Começava, matou. Percebe que os dois verbos estão no passado, mas que tem uma diferença entre eles? Alice começava, ela começou no passado, mas ainda não acabou. A mulher matou, começou no passado, mas no tempo da narrativa, a ação já se encerrou. No primeiro exemplo, nós temos o pretérito imperfeito, começava. No segundo exemplo, em que a ação já se encerrou, nós temos o pretérito perfeito, matou. Veja só que interessante e que importante, hein? Os tempos verbais ajudam a entender melhor é, todo o tempo da narrativa. O que estaria acontecendo? O que já aconteceu? O que vai acontecer ainda? Além do tempo da narrativa, outra coisa muito importante que a gente tem que falar é sempre sobre quem fala? Será o personagem ou será o narrador? Olha só, se é, o vovô José, por exemplo, dissesse boa noite à vovó Josefina, o autor poderia escrever isso de duas formas. Boa noite, Josefina, disse vovô José. Ou vovô José disse boa noite à vovó Josefina. É. A informação é a mesma, mas o jeito de contá-la é bem diferente. Veja só, no primeiro caso, é o vovô José quem fala, é a personagem. Portanto, isto se reflete no que a gente chama de discurso direto. No segundo caso, é o narrador que conta o que vovô José disse. Nesse caso, nós temos o discurso indireto. São muitas coisas para aprender quando a gente pensa em uma narrativa, não é verdade? Puxa vida! A gente viu tanta coisa interessante agora! Olha só, vamos repassar isso aqui. Uma narrativa sempre é, tem elementos. O enredo, o conflito, as personagens, o tempo, o cenário, o narrador. Uma narrativa tem que se preocupar com os tempos verbais. E uma narrativa tem que se preocupar com o discurso. Mas agora que você já sabe tudo isso sobre narrativas, que tal fazer as suas também? Histórias de aventura, histórias de mistério. Olha, tem muita coisa que você pode fazer. Eu espero que você tenha gostado da aula e a gente se encontra na próxima vez. Até já!